Olá! Vamos iniciar mais uma aula. Digamos que estou caminhando por uma trilha e algumas árvores ao lado da estrada. Vamos dizer que esses são os troncos das árvores. Talvez eu devesse fazer em marrom, mas você entendeu a ideia. Estas são algumas plantas que estão ao longo da estrada, ou o tronco delas. E, no fundo, eu tenho algumas montanhas. Talvez essas montanhas estejam a vários quilômetros de distância. Sabemos por experiência própria que, se eu estou caminhando por aqui, as árvores parecem que estão passando por mim muito mais rápido do que as montanhas. E essa ideia que coisas que estão mais perto de você parecem se mover mais rápido do que coisas que estão mais longe de você é uma propriedade chamada de paralaxe. Neste vídeo, eu quero fazer você pensar em como podemos usar a paralaxe para quantificar quão distantes as estrelas estão. E o que eu quero enfatizar é que esse método é apropriado para estrelas relativamente próximas. Ainda não temos instrumentos sensíveis o suficiente para usar paralaxe para medir estrelas que estão muito distantes. Mas para pensar sobre como isso é feito, como usamos a paralaxe estelar, Vamos pensar um pouco sobre o nosso sistema solar. Este é o nosso Sol, e aqui está a Terra em um ponto do ano. E vamos apenas dizer que este é o Polo Norte. E assim, a Terra está girando nessa direção. E também vamos imaginar que a estrela esteja fora de nosso sistema solar. E eu quero estimar qual a distância desta estrela. Como veremos, ou como você já deve saber, a distância até a estrela mais próxima de nosso sistema solar é 250 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então, se você quisesse desenhar isso em escala, você teria que multiplicar por 250 mil para obter a distância até a estrela mais próxima. De qualquer forma, aquela estrela será vista da superfície da Terra. Então, vou escolher aqui um ponto na superfície. Vou desenhar um continente aqui e vamos pensar sobre qual seria a posição que a estrela apareceria. Então, esse é o pedaço de Terra. Aqui temos uma casa, uma pessoa, e digamos que neste momento, da forma como desenhei este fragmento, o Sol estará surgindo no horizonte. Portanto, o Sol está nascendo. Lembre-se de que a Terra está girando desta forma no sentido anti-horário. Mas da superfície da Terra, pareceria que o Sol está nascendo aqui, está crescendo no leste. Mas agora, no amanhecer, neste dia, quando a Terra está bem aqui, o que aconteceria com a imagem da estrela? Bem, se você olhar por este ângulo da Terra, a estrela aparecerá um pouco inclinada, não perpendicular. Na direção reta, seria nessa direção, do ponto de vista da casa. Então, se você for nesta versão ampliada para cima, apareceria assim. E talvez, baseado no meu cálculo, a estrela estaria por aqui. Portanto, é um pouco inclinado para onde o Sol está nascendo, em direção ao leste. Agora, vamos avançar seis meses para que a Terra esteja do outro lado de sua órbita em relação ao Sol. Sol. Nós estamos aqui e vamos esperar por uma hora do dia em que estejamos no mesmo local, onde aquele fragmento que desenhei estará apontado na mesma direção, pelo menos em nossa galáxia. E se você pensar nisso, se voltarmos para esta parte da Terra, ela continuará girando na mesma direção, mas agora o Sol está no oeste deste lado. Farei isto para deixar claro, vou desenhar este lado do Sol com a cor verde. Obviamente, o Sol não é verde, mas é para deixar claro que o Sol estará bem aqui. O fragmento vai se afastar do Sol. Então, para o observador na Terra, seria como se o Sol estivesse se pondo. Mas o importante é que, assim que chegarmos a este ponto do ano, em que posição a estrela apareceria? Bem, se tivermos este diagrama grande, vemos que a estrela, em relação à posição vertical, agora está um pouco mais para o oeste. Portanto, a estrela agora parecerá estar bem ali. E se tivermos instrumentos bons o suficiente, podemos medir o ângulo entre onde aquela estrela estava há seis meses e onde está agora. E vamos chamar esse ângulo de duas vezes θ. E a razão pela qual eu chamo de 2 vezes θ, poderíamos chamar θ o ângulo entre a estrela e a posição para cima. Então, isso seria θ e isso seria θ. E eu me importo com isso porque, se eu conheço θ e se eu sei a distância da Terra ao Sol, eu posso usar um pouco de trigonometria para descobrir a distância até aquela estrela. Porque se você pensar sobre isso, este θ bem aqui é o mesmo que este ângulo. Então, se isso for direto, este seria o ângulo θ. Se você conhecesse esse ângulo da trigonometria ou da geometria básica e dissesse que este é um ângulo reto, isto seria 90 graus menos θ. Se você conhece essa distância bem aqui e está tentando descobrir essa distância, que é a distância até a estrela mais próxima, poderíamos dizer que precisamos de uma função trigonométrica que lida com o ângulo oposto do que conhecemos. Nós já sabemos isso bem aqui. Vou chamar isso de distância Terra-Sol, vou chamar de D. E queremos descobrir x. Então, utilizando a trigonometria básica, seno é cateto oposto à hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente à hipotenusa. A tangente é a reta oposta ao cateto adjacente. Portanto, a função da tangente lida com dois lados desse triângulo retângulo, com os quais agora podemos lidar. Então, poderemos dizer que a tangente de 90 menos θ é igual ao lado oposto. Então, é igual a x sobre o lado adjacente, sobre d. Ou, de outra forma, se você assumir que sabemos a distância ao Sol, você multiplica os dois lados por essa distância. Você obtém d vezes a tangente de 90 menos θ, que é igual a x. E você pode descobrir a distância de nosso sistema solar até aquela estrela. Agora, quero deixar muito mais claro. Essas são distâncias enormes. Eu não desenhei nada em escala. A distância até a estrela mais próxima é, na verdade, 250 mil vezes a distância ao nosso Sol. Portanto, este ângulo será super, super pequeno e você precisará ter instrumentos muito bons, até mesmo para medir e para observar a paralaxe estelar com as estrelas mais próximas. E estamos constantemente tendo instrumentos melhores, e, na verdade, os europeus agora estão no processo de uma missão chamada Gaia, para que possamos medir a distância exata de estrelas a várias dezenas de milhares de anos-luz de distância. Isso vai começar a nos dar um mapa muito preciso de um pedaço significativo de nossa galáxia, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Muito legal, não é? E assim terminamos a nossa aula. Até a próxima!